E o sucesso de Fortnite é imenso e está alcançando diversos países no mundo não é novidade para ninguém. Mas nesse último dia 13 de abril de 2019, Henrique Carlos Albert David, ou mais conhecido como Príncipe Harry, deu uma declaração polêmica sobre o jogo. Confere. Henrique Carlos Albert David faz parte da família real do Reino Unido. Talvez você não conheça muito sobre ele, mas com certeza conhece a sua avó paterna, que é a Rainha Elizabeth. Esse jogo não deveria ser permitido. Onde está o benefício em jogá-lo? Disse Harry. Ele foi criado para ser viciante. Um vício que te mantém em um frente ao computador o maior tempo possível. É muito irresponsável, completou. Harry também condenou o uso das redes sociais. São mais viciantes do que álcool e as drogas, afirmou. Isso aconteceu também há seis meses atrás, um acontecimento parecido. príncipe Harry visitou uma escola e perguntou para as crianças se elas jogavam Fortnite, crianças com a média de idade de 8 e 7 anos. E elas responderam que sim. E o príncipe Harry ficou decepcionado. Falou que não deveriam fazer isso, não deveriam fazer isso mesmo. E falou que pretende banir Fortnite do Reino Unido. Para você que não sabe, o Reino Unido faz parte de 5 países. Irlanda, Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia e País de Gales. Vale relembrar que lá no Reino Unido existe uma grande crise de solidão e depressão. E segundo o Príncipe Harry, o maior causador disso é Fortnite e os games em geral. Muitos apontaram o Príncipe Harry uma grande contradição. Porque ele tocou na questão de irresponsabilidade. Mas ele já apareceu diversas vezes alcoolizado em festas e festejando sem moderação, até mesmo antes dos 17 anos, em 2002. Sem contar que o mercado de games na Inglaterra fatura 6.4 bilhões de libras por ano, e galera, isso é muita grana. Para vocês terem uma ideia, isso é praticamente duas vezes o PIB da Serra Leoa, e também é praticamente o PIB inteiro de Níger. E aí, o príncipe Harry pode mesmo fazer isso? Tem duas respostas, sim e não. Pra você que não sabe, isso já aconteceu com Fortnite. Fortnite tem uma versão, não é proibida, mas é censurada na China. Tem, a China escolheu determinadas coisas e censura. A China praticamente censura todos os conteúdos midiáticos que vêm e vão pra lá. E isso não acontece no Reino Unido, mas pode acontecer por jogos específicos de tiro ou com classificações indicativas em que as crianças estão burrando, burlando, no caso Fortnite. Mas para isso ele precisaria pedir a permissão da Rainha Elizabeth. Mas pelo visto ele não quer censurar, ele quer banir Fortnite. Talvez a Epic Games possa conversar com ele e tentar convencer ele a só dar uma censurada né, para quem é menor de idade. Caso aconteça dele banir e você estiver aí no Reino Unido, você vai conseguir jogar se você usar VPN. Para quem não sabe o que é uma VPN, você esconde o IP esconde da onde que você vem e consegue, por exemplo, eu tô aqui no Brasil e eu uso um VPN dos Estados Unidos, daí o computador acha que eu sou dos Estados Unidos, e isso vai ser muito usado se acontecer esse caso. Galera, por favor, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais, porque eu vou começar a trazer muitos vídeos Legais, galera Eu vou continuar trazendo os vídeos tradicionais De notícias, mas vai ter vídeos mais bem elaborados Como esse, vai ser muito legal Então já se inscreve, deixa o seu like para retribuir esforço, beleza? Valeu, falou tchau Fui